Shalom, feliz Páscoa. O arrebatamento da igreja não é um arrebatamento físico para o céu, como a religião tem. Propagado, tem ensinado, mas sim um despertar espiritual do de nosso homem interior, que é Cristo, ou seja, o Espírito de Deus, que é Cristo, vem habitar dentro do nosso espírito, que estava dormente, e se fundem num só espírito. Aqueles que se unem ao Senhor são um só espírito com o Senhor. Então, agora que o Espírito de Cristo é, despertou o nosso espírito humano, ele então vai dando luz para a nossa alma. A alma é representada pela igreja. Ela, ela vai conquistar a igreja, vai ganhar o, a, a nossa alma de volta. Quando a nossa alma, que é o nosso pensamento, vontade e emoções, se adequarem com a palavra de Deus, que é o Espírito de Cristo em nós, então nós somos elevados a uma dimensão superior do Espírito, que é conhecido como o arrebatamento. Cristo dentro de nós é a imagem de Deus dentro de nós que deve ser restaurada e a esperança da nossa da glória em nós é Cristo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso é que foi dito: Desperta, o tu que dormes, desperta, meu irmão, desperta. Tua...